A situação que o Ministério encontrou esses trabalhadores é uma situação de completa irregularidade. Não se tolera é, a permeabilidade entre o ambiente de trabalho e o ambiente de vivência. Aqui a gente pode ver que não existe muita separação entre o local em que eles vivem e o local em que eles trabalham. Jornadas. A partir das 7 horas da manhã até as 10 da noite. A gente está aqui com uma das peças que era costurada aqui na nossa oficina, né? É, que é da a da A-Brand, que é uma uma marca do mesmo grupo da Animal. É, olhando no site deles, cada peça dessa aqui, uma calça cropped, como eles chamam, elas começam de 5 vezes de 100 reais cada e várias delas passam de 600 reais. Só que aqui, cada trabalhador recebia 6 reais para fazer uma dessas e cada trabalhador demorava meio dia para fazer uma peça dessa. A estrutura elétrica do imóvel não é a, adaptado para essa utilização, ele está sendo sobrecarregado. Se ela continuar funcionando do jeito que ela está, ela tem risco de até de pegar fogo. A Auditoria do Ministério do Trabalho, nós estamos falando aqui de um ambiente, além de saúde perigoso, um ambiente degradante de vivência de trabalho. E as condições degradantes são tipificadoras do trabalho em condição análoga de Sob a responsabilidade de empresas que não estão exatamente aqui. Empresas que, de maneira remota, fora daqui, determinaram que essa produção fosse feita exatamente com aquelas características. Tudo que a senhora tem que fazer na peça já, já vem, já todo instruído, né? É esse mesmo, a isso mesmo. Aí se a senhora tiver alguma dúvida, se a senhora tira a dúvida aqui no WhatsApp, no telefone, né? É esse mesmo. Você vê que existe a subordinação muito clara. É, eles não podem não saber em que condições o produto principal da sua atividade econômica é produzido. Do mesmo jeito que elas têm a preocupação com a qualidade, com o valor da marca, tem que estar preocupado com o valor do ser humano que produz aquela... Aquele produto que vai levar a sua mão.